Primeiro tour oficial desse apartamento novo. Já tem outros tours e outros apartamentos que eu morei aqui. Vocês acompanharam tudo. E quem não viu, é só clicar aqui no card que tá tudo lá. Agora vocês vão ver em primeiro mão esse daqui, porque nem nossa família veio ainda por conta da pandemia. Só vocês mesmo. Então vamos lá. <música> Sejam bem vindas Bom, esse é o nosso apartamento novo Assim que você entra tem esse quadro aqui de Nova York Que já tinha na outra casa Ele fica nessa areazinha de entrada aqui E aqui temos também a área do Corona Tem um kit com álcool gel, álcool, enfim Higienizador e umas coisas que a gente leva pra rua Bolsa, máscara Inclusive a máscara que a gente usa Eu vou deixar o link na descrição pra vocês ela é antiviral, então ela é muito boa, você não precisa lavar o tempo todo, por isso que tá aí em cima. Tá? Agora, vindo pra cá, temos a sala de estar. A gente fica aqui pra conversar, pra receber os amigos, enfim, né? Às vezes a gente come aqui também e planeja viagens. Por isso que temos todo esse tema de viagem aqui atrás. Esse quadro vem de aniversário de ir esse ano, é um quadro de raspadinha, a gente marcou o lugar que a gente foi. E esses aqui, é, eu já tinha moldura e eu fiz a arte dos quadros. Eu achei que ficou muito bonitinho. E tem... e essa parede a gente tá na dúvida se deixa assim, que já veio na casa, ou se a gente muda para azul marinho. Comenta aí o que, é que vocês acham. Deixa nesse... mostarda? Essa mostarda. Ou coloca azul marinho. É, esses sapatos já conhecem. Essas almofadas a gente tá pensando tá querendo mudar também, mas não encontramos ainda. Uma capa. Vamos pra cozinha agora. Essa aqui é a nossa janela que a gente já tinha desde sempre. Aí aqui tem umas bebidinhas que eu gosto de fazer drinks. É... Essa parede a gente que fez. Quem assiste o canal já vai reconhecer ela de outro lugar também. Mas quem não assiste, daqui a pouco vocês vão ver onde é. Aí temos aqui né, armários que a gente encapou tudo, todos os armários a gente que envelopou. Eles eram todos marrons, eu sei que todo mundo ama marrom, mas a gente odeia marrom, sempre odiou Então a gente não queria, então ela estudo tudo é, Aqui é o nosso fogão novo Finalmente, ficamos um tempão sem fogão, mas aqui está Lindo, maravilhoso é, a Máquina, que é a área de serviço, né? Bem pequenininha, nem, nem caiu toda Isso Tudo bem E aqui é uma bancada que dá pra essa varanda Que é uma varanda fechada Vou levar vocês lá comigo. Ah, isso aqui era é o nosso criado mudo do quarto, mas não cabe mais no quarto, vocês vão ver. Então a gente colocou aqui de apoio, porque claramente uma pessoa muito alta morava aqui, né? Então a gente colocou aqui. E essa é uma mesinha que a gente também já tinha, mas pintamos pra servir de apoio também. A gente leva ela pela casa quando a gente precisa. Aí temos essa outra bancada aqui, que a gente também usa pra comer, pra conversar. É, aí temos aqui uma fruteira sal esse aqui a gente tem foi a primeira coisa que a gente comprou quando a gente se mudou para o Rio foi esse home sweet home e o nosso enfeitinho de Natal que a gente ainda não escolheu lugar para colocar Enfim. e aí temos essas duas bancadas aqui ou oh, banquetas que a gente já tinha também que já devem conhecer virando para cá temos essa outra mesinha também que a gente tem desde o início, com livros, enfeite, caixinha de som E aqui embaixo temos vários jogos, que a gente ama, jogos de tabuleiro Ali tem uns um, um jogos que eu fiz também, tem um jogo, vários jogos que a gente fez, a gente sempre mostra lá no Instagram Aqui tem a nossa mesa, que a gente comprou durante a quarentena para jogar e para jantar, porque a gente já tinha, já tinha muito tempo sem mesa, tipo anos sem ter uma mesa a gente comprou e foi ótimo, porque chegou o home office, né, e aí precisou bastante. Chegando pra cá a gente tem a varanda, que é uma varanda fechada, como já falei pra vocês, o que a gente adora porque não fica sujando o tempo inteiro. Aqui é o piano bar, tudo isso a gente já tinha da outra casa também, só fizemos essa organização diferente. E aqui tem outros instrumentos, tem um sofazão assim, não é sofá né, mas enfim, um banco. Pra as pessoas ficarem aqui E o nosso souvenir de viagem Alguns deles, né, porque outros estão em outros lugares A ah, nossa árvorezinha de natal Muito grande Também já temos desde o início E virando para cá Temos a área de meditação De Isa E a minha área de meditação <risos> Aqui temos um Jardim zen. Aqui é o Bebedouro de Aldri, que a gente acoplou a área de meditação. E isso aqui, como é que fala? É um terrário. Um terrário. E você não precisa molhar pra você fazer nada, ele mesmo se resolve aí. É uma floresta dentro de um, de um jarro. É bem legal. Agora a nossa parte preferida, que é a sala da TV. A gente tem é, essa rede, que a gente ama a rede, só que a gente passou um tempo sem e agora eu tô muito feliz com essa rede. A gente que instalou tudo aqui em casa, tá? Tudo que a gente fez. E a gente tá pensando em colocar um gancho pra lá também, pra dar pra usar naquela sala também a rede. E um balanço que a gente tá pretendendo botar aqui. E aí vocês me seguem lá no Instagram, que quando ficar pronto eu vou mostrar pra vocês lá. Bom, aí temos esse sofá, que eu também mostrei pra vocês no Instagram, a gente reformando. Ele estava totalmente diferente, agora ele tá muito gostoso. E essas almofadas a gente vai trocar também. Tem o nosso cacto, que a gente comprou, acho que tem um mês. E ele já cresceu isso tudo, gente. Tudo isso aqui que tá mais escuro, ele cresceu. E a gente não acreditou que ele ia crescer tanto, porque a gente nunca soube cuidar muito bem de planta. Mas a gente colocou aqui ele perto da janela para receber sol e vento. E ele cresceu muito, cara. Ele tá se dando muito bem. Aí ele veio nesse vasinho aqui de cima, e a gente fez, comprou esse e comprou essa cordinha pra ficar uma coisinha bonitinha e mais alto também, porque ele ficava muito baixinho. É, aí tem essa área aqui, tem um, um puff banco, não sei, um banquinho, que a gente guarda algumas coisas, também serve pra sentar, botar o pé, é, aqui tem umas coisas, é, ferramenta, coisa de TV, aí tem um videogame, Alguns livros e... Os livros ficam ali, na verdade. É, na verdade, ali que tem a maioria dos livros, né? Naquela estante. E esse apartamento já veio com esse painel, só que a gente não tá usando porque... com os para dentro, né? Porque ainda não tá funcionando, né? Tem uma questão de um fio que passa lá por dentro e tal. A gente não chamou o ainda. tem o nosso Guitar Hero aqui. Ah, e as coisinhas do gato. Coisinhas da áudio aqui. Aí aqui nesse corredor tem o banheiro social. Vocês vão entrar sozinhas porque, né? <risos> tem nada demais. A gente ainda pretende mexer no banheiro, mas não por agora. Aí vindo pra cá, temos um espelho, que aí todo mundo se olha aqui quando chega. Aí temos o nosso quarto, é, essa cama a gente já tinha, só mudamos o, a roupa de cama, aí compramos a cabeceirinha que ficou linda, a gente sempre quis uma cabeceira, aí colocamos um pequeno armengue atrás da cabeceira, que essa parede é igualzinha da sala, mas a gente não quer, a gente quer ela branca. Ela é dessa cor aqui, mostarda, e a gente vai pintar, mas enquanto a gente não pintou, a gente deu um jeito ali. Aí a gente colocou o papel contact. E aí tem aquela prateleirinha que tem umas coisas que eu gosto. Todos esses armários é, a gente envelopou. Eles eram marrons, mas como eu já falei, a gente não gosta de marrom. Então eu tudo para branco. Minha raposa. O amigurumi. Aqui a gente não coloca nada porque a gente coloca a roupa. Pra... A roupa de cama quando a gente vai dormir. E aqui tem umas coisas de maquiagem. Eu tô tentando e umas convencer fotos. a fazer uma penteadeira aqui, mas ela não aceita. Então vou, é, escreve aí nos comentários se vocês acham que esse é um bom lugar pra fazer uma penteadeira. Eu acho que não é, só porque aqui não dá pra sentar. Então eu vou ficar me maquiando em pé. Mas eu falei pra ela que a gente dá um jeitinho, traz um banco, guarda aqui embaixo. Comenta aí, dá sugestões. Se alguém quiser fazer um projeto também, a gente aceita. Enfim, a gente tentou até colocar uma TV aqui, mas também não cabe. Então a gente vendeu a TV. Eu amo essa vista, ela só tem um defeito. A tela. Eu acho que algumas pessoas vão conhecer aquele, aquele monte ali, ó. Eu tento convencer também a tirar a tela, mas a ver que não, não quer. O Acha da, que não é muito o legal. Da Audrey, né? Mas eu acho que, pô, a vista é linda e atrapalha muito. Aí aqui temos essas coisinhas do teatro. E o ficou, símbolo. O símbolo chato. ficou bem bonitinho assim com essa parede, quase da mesma cor. E aqui tem o nosso banheiro, vocês podem entrar. <risos> também queremos mexer nele, não fizemos nada ainda nele, mas é isso. É, ele é até maior do que o nosso anterior, o que é bem legal. E essa aqui é a portinha de Audrey, que dá direto para o nosso quarto. Ela está amando. Geralmente ela fica aberta, mas também tem a opção de fechar, se a gente não quiser que ela passe, ou ela não puder passar no caso. E, finalmente, o estúdio que vocês veem em todas as gravações. É, vamos lá. Agora vocês vão ver ele por inteiro. No meu softbox que eu voltei a usar, porque a qualidade ficou muito melhor na vida. Aqui tem o meu tripé. E desse lado tem o cenário que vocês tanto veem, mas vocês não sabem que ele ainda não tá pronto. Eu tô esperando chegar. Uma fita que eu vou passar aqui, ó. Rosé. Rosé. E aí no estúdio, tipo, meio que é... Bastante coisa nova, porque a parede a gente pintou, era toda rosa, com que brancas. Mas que vocês gente... nem chegaram a ver. É, vocês nem chegaram a ver. Aqui a gente pintou, aqui a gente colocou papel de parede, deu muito trabalho. Inclusive, gente, eu sei que parece que fui eu que botei errado aqui, mas não, ele é assim mesmo. Ele já vem, ele nem tá cortado. Enfim. Aí aqui a gente vai encapar essa cadeira, porque ela não tá bem estragadinha, a gente tem ela de início que eu sempre quis ter um listinho de escritório e Essa mesa a gente comprou também, ela é nova Porque lá no outro apartamento ele já veio com mesa E aqui a gente não tinha, então Eu comprei essa mesa que é super legal, olha Ela vira... com a minha placa Enfim Ela vira 360 se quiser E eu posso gravar de ângulos diferentes Ou usar elas de ângulos diferentes Porque eu fico entediada Aqui tem umas coisinhas do cenário, né? Aqui é um guarda-roupa. Tem roupa dentro. É, aqui tem guarda-roupa, né? Tem umas coisas aqui de, de trabalho também. E aqui tem umas coisas que eu uso no dia a dia. E aqui mais uma gaveta com coisa de trabalho. Agora vocês vão ver a parte. Secreta da casa que eu amo também, é uma das minhas partes preferidas. Vamos lá? É uma varanda parisiense que eu criei. Eu fiz tudo nela, coloquei as luzes, coloquei essas telinhas no chão. para dar um lugar. É o lugar mais... preferido da Audrey. É, é o lugar preferido da Audrey, ela sempre fica aí. É, fiz, coloquei essa arrumação aqui, isso aqui também Esse aqui eu vou deixar o link pra vocês Como é o nome disso? Macramê? Isso Eu vou deixar o, pra vocês o link, pra vocês comprarem o macramê se quiserem Ele tem um preço ótimo e é uma amiga da gente que faz Esses banquinhos, eu sempre fui apaixonada por eles, eu queria muito E aí eu comprei pra colocar aqui, que eu achei que ia combinar muito E ali tem uma plaquinha que eu escrevi, Bianca no Marcherri e é bem vinda minha querida e a veranda mais linda né, do prédio gente. <risos> e é muito gostoso ficar nela Agora outro morro que quem é do Rio com certeza vai conhecer, aqui no cantinho esquerdo, olha. Bom, então escolhi a varanda para encerrar esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se você não é inscrita e quer conhecer mais o universo LGBT, é, saber sobre viagens, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para todas as notificações. É, eu publico três vídeos por semana, agora a gente está tendo também estação de cinema, tem várias coisas legais aqui lá no Instagram, então me segue para você não perder nada e até logo!